Pampers, apresenta... Palavra Cantada! Não. Mexe quando dorme, mexe ah. quando acorda Mexe porque é bom mexer é. Mexe e remexe É tanto vira e mexe Mexe porque faz crescer. Pois é, mas se a noite a fralda vazar Não dá, não dá Pois é, essa dança não pode parar Mexe e remexe Tanto vira e mexe Mexe porque faz crescer Pois, pois é, mas se é a noite a fralda vai